Já tá? Eu já tá já. Gente, boa noite. Boa que noite. Segunda abençoadíssima. <risos> Muito legal, gente, aqui juntinho. O pessoal veio aqui de São Paulo, a gente tá com a turminha bem legal. A mulherada, só veio o irmão da Érica ali pra representar o Bendito Cruz. Ele tá lá quietinho, ele até tá. Concentrado. É, concentrado. <risos> tá vindo ali outra mulher, ó. É o Clube das Mulheres, gente. Aqueles que conseguem ver a B. Seja bem-vinda. Boa noite. Pode sentar. Isso. Alegria, viu? Obrigadão. Puxa pra cá um pouquinho, que senão eu não consigo te ver, que a gente tá com a luz e tudo. Depois, quem chegar já fica sem. Depois a gente é. dá uma viradinha na câmera, assim, ó. É, pra Vou mostrar o um pessoal. Né? <risos> <Muito> <risos> É bom desligar os telefones só para não.. Que a hora vai ficar para poder sim, acompanhar sim, sim. O, chat. A gente vai acompanhando o chat. E é, assim, é uma emoção muito grande. É muito legal a gente ver um trabalho bacana, né? Que iniciei há três anos, Tem três anos esse trabalho. Três anos e meio, né? Porque na verdade foi em junho. E ver que quanta gente a gente uniu, né? Assim, formou um, uma família mesmo. A gente tem mantido uma média, são mil pessoas a cada semana. Que estão conosco, e, e assim, constante, né, a gente vê que é toda semana, então um grupo muito bacana, que de, está de fim realmente de doar energia, de, de se ajudar, e de ajudar também as outras pessoas, que isso é que é legal, e durante esse trabalho, quanta gente foi realmente né, ajudada, auxiliada, é, eu me sinto muito feliz de reunir, sabe, de ter sido permitido fazer esse trabalho de de família, de, de almas, assim, né? Bem é, bacana. É, é, é. Ah, é? Bom, então você que está chegando, que ainda não conhece nosso trabalho, que sempre chega a gente, toda semana, a gente está fazendo o segundo abençoado aqui. Então, a gente fica até umas nove e meia, se você entrou agora. Até nove e meia a gente fica conversando, se descontraindo para dar tempo de harmonizar todo o ambiente. Hoje eu estou fazendo um ambiente fora da minha casa. Eu costumo fazer esse trabalho lá em casa, mas a gente sabe que a espiritualidade nos acompanha onde nós estamos, né? Então esse trabalho de fazer, tem em outros estados, eu acho bacana. Se tiver que essa se se for essa semente plantada agora para a gente iniciar esse trabalho, que foi, era o meu projeto inicial de fazer realmente cada estado, porque eu sempre pergunto tem algum representante de cada estado? né? então eu acho legal mas a gente deixa as coisas fluírem se tiver que ser, vai acontecer naturalmente e aí a gente vai ter esses, esses encontros em estados diferentes porque a gente, aí a gente se reúne quando é nove e meia a gente para e faz uma prece simples do coração um pedido de, de fluidificação das águas que a gente coloca então, você vai sempre colocar ó, um copo com água, que bom que tu botou bastante, porque eu <risos> Precisa ser tanto, mas pode pra ser. Pode... Qualquer quantidade de água. E você vai pegar um papelzinho em branco. Pô, podia ter feito o meu papel. Eu também. Vai é... pegar um papelzinho em branco, vai colocar o seu nome e o pedido de cura que você quer, tá? O que você estiver precisando, você vai escrever ali e bota debaixo do papel. Vocês fazem? Eu fazer oh. Ah, né? ela está com o papelzinho lá. Nossa, hum, mas até aí. Falando. É um pedido de cura. Ela trouxe um ah, livro. Eu estou brincando. Eu estou explicação. Ah, é uma explicação. É uma explicação. <risos> ah, explicação da... Vou pedir a um só. É um não, tá bom. <risos> não me Pode pedir o que quiser, não tem... Eu sempre explico é, o porquê da gente escrever, né? Eu acho interessante porque a gente tem aquela concepção. Eu pelo menos tinha, eu era cardecista. Então os cardecistas kardecis, os sempre trouxeram para gente o cardecismo, né? trouxe para gente que os espíritos conseguem ler nossos pensamentos e conseguem entender o que a gente está falando, pensando, né? Mas pela minha experiência, porque eu sempre aliei o, que, o meu conhecimento cardecista o que eu vivenciei, o que eu vi do lado de lá e o que me também é soprado intuitivamente então é, foi passado que e isso eu vejo no astral também que alguns espíritos não conseguem ler o nosso pensamento seja aqueles que estão vibrando muito mais baixo ou aqueles que estão vibrando muito mais alto e quando a gente está fazendo um trabalho de cura e que está dando certo alguma de vocês já conseguiu obter a cura? o que vocês pediram? já? Então, tem um apoio Então, vai na fé Então, quando a gente A gente está fazendo esse trabalho Geralmente o que vem são os espíritos Que tem uma vibração mais alta Bem mais alta até do que a nossa né? A gente está aqui encarnado Com todas as nossas dificuldades Então, eles não conseguem Não é que eles não consigam Mas o trabalho energético para eles se adensarem, conseguir atingir a nossa mente, é maior. Então, a gente tem que facilitar a vida da moçada do lado de lá, né? É só uma questão da gente facilitar. Por isso, a gente escreve que eles vão passando aqui vão lendo, e vão vendo o que, que, que pode fazer. A gente tem uma, uma coisa de... É, assim, A gente tem uma ideia de um mundo espiritual, de um mundo astral, talvez muito... Eu, às vezes, eu, eu não queria falar a palavra fantasiosa porque eu sei que ofende, eu prefiro usar a romanceada da coisa, tá? porque a gente é, le, leu né, através das literaturas e tudo, então a gente traz uma ideia muito assim é, também mística, né? uma coisa assim muito diferente e o lado de lá é muito parecido com aqui. Então se a gente tiver essa, essa ideia de que a coisa é simples, a coisa flui de forma simples. A gente complica tudo mesmo. <risos> então vamos facilitar. Outra questão, para quem também vai participar do trabalho. A água é interessante que a garrafinha esteja aberta também. Ah, é isso. Porque é outra coisa que diz, ah, eles conseguem colocar. Conseguem colocar sim. Mas a gente está falando de manipulação de energia. Eu acho legal porque hoje em dia a gente pode falar é, que as pessoas consigam entender, a gente antigamente falava magia. É quando você fala magia, todo mundo leva para o lado da bruxaria, da feitiçaria. E não é, gente. Magia é manipulação de magia. É você ter conhecimento energético suficiente. para E eles estão num estado mais sutil, quando eu falo eles, a espiritualidade, as consciências extrafísicas que estão no presente, que eles conseguem captar, nesse nosso plano, moléculas que estejam aqui flutuando para que sejam compatíveis com, de repente, o medicamento, quem está aqui com problema físico. Né? Então, eles sabem manipular isso tudo e colocar na água. Então, se a garrafinha tiver tampada, vai ser colocado, Vai. Mas vai dar mais trabalho também para eles, que eles têm que atravessar o plástico, que é um outro tipo de, de matéria. Então, vamos facilitar, não custa nada, bota no copo, bota numa garrafa aberta que já facilita. Tá? Então, são explicações assim que a gente vai perpetuando, a gente vai nos centros. E as pessoas, às vezes, não explicam porquê. Ah, tem que fazer assim, ponto. Ou tem que ficar fechada, ou tem que ficar aberta. E ninguém explica o porquê, né? Então, é interessante a gente falando, vocês que estão participando do, do trabalho pela primeira vez, para que vocês possam entender todo esse, esse mecanismo. Não tem nada de, é, de mágico, é conhecimento. Todo o nosso trabalho é feito com espíritos, aí quem tem medo sai correndo, <risos> quem tem medo sai correndo, mas são espíritos, a gente tem consciências humanas que desencarnaram e que estão do lado de lá trabalhando, homens como a gente, um pouquinho melhores, que resolveram do lado de lá participar de um trabalho do mesmo jeito que aqui alguns de nós, abraçam uma calça, é, uma causa social uma, né, uma obra social, uma casa espírita numa igreja do mesmo jeitinho desencarnou, quer participar de um trabalho e se associa a um grupo de trabalho bacana tendo condição energética para fazer o trabalho bem, seja bem vindo e está aqui conosco então quem trabalha conosco da parte física da parte de, de, de humanos desencarnados é o doutor Pedro Ernesto e o doutor Juliano Moreira doutor Pedro Ernesto, ele foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro, na época de Vargas. E ele realmente, ele foi muito, ele, era um, um, ele foi um, um prefeito que ele tinha muitos ideais na a cidade, mas que na, era uma época de política, Sim, política sempre foi, né? Mas uma política também mais complicada, ele não pôde é, fazer os projetos, executar os projetos todos que ele tinha, principalmente na área de saúde. Ele era médico, nós temos até um hospital lá no Rico, o uh, hospital Pedro Ernesto, que é, acho que é da faculdade de, não sei, o pessoal lá do Rio me corrige, eu acho que é até da UERJ, se não me engano, depois me corrija aí. E aí ele do lado de lá, ele quis abraçar essa causa, e hoje em dia ele trabalha também em algumas casas espíritas no Rio de Janeiro, mas inclusive no Nean, Núcleo Espírita de Melo, que é aquela casa que eu já falei com vocês, que tá, faz é cirurgias espirituais. E a gente tem o doutor Juliano Moreira, que inclusive existiu uma colônia psiquiátrica lá no Rio que foi desativada, ele era um psiquiatra e ele fazia experimentos com animais. Então, é, aquela coisa de choque, tudo aquilo para ele poder testar. E aí, quando ele desencarnou, como ele tinha um conhecimento de fisiologia muito grande, né, de animal, ele quis trabalhar na parte de, de cura animal. Então, trabalha também lá no Nean Então, é bem bacana. Eu falo, eu fico... É um trabalho né, emociona, que é um trabalho bonito. São, são consciências, são espíritos que amanhã pode ser um de nós. Tá? A gente está aqui, não é à toa. Se a gente está aqui, se a gente está reunido, vocês que vieram, então oh, vieram da casa, do trabalho para cá, a gente que realmente está é, vieram para ajudar. Eu sempre falo que assim, esse nosso encontro semanal é muito bacana online, a gente já reúne mas vocês sentem como a energia circula melhor assim no presencial? Ela vai passando aqui, ó, ó aqui, ó, <risos> né? Então é uma, é assim, a, a gente sabe que amanhã não tem essa, todo mundo vai desencarnar, não tem como correr disso, é, é uma Notícia triste aí, <risos> não tem jeito. E a gente está sendo preparado justamente para continuar o trabalho, que é um trabalho necessário, né? Então Provavelmente, quando a gente desencarnar, aí é legal a gente estar num grupo assim, porque também a gente está despertando. Eu tenho falado, e esse despertar também causa a, a saída extracorpórea, extracorpórea lúcida, que é a projeção astral. Então, muita gente está saindo lucidamente quando está dormindo e não sabe nem o que fazer, ficou para onde, o que, que eu faço. Então, no momento que você se une um trabalho desse, como esse, tem muitos outros assim também, Caso você já consiga, já comece a sair lucidamente, você não vai ser presa fácil das consciências do lado de lá negativas que querem pegar essa galera também que está lúcido para fazer outro tipo de trabalho. Então, eu, por você já estar inserido num trabalho bacana, provavelmente as consciências, essas que estão aqui mesmo, quando perceberem que a gente está saindo lúcido, vem e te chamam, vamos trabalhar comigo, tem isso, isso, isso para fazer e aí depois quando você desencarnava você já está inserido num trabalho bacana do lado de lá então é tudo como aqui não é mérito não é assim escolha é esforço da gente sabe é, é, é, acho que assim uma das coisas que eu mais brigava na casa espírita e é quando falava de trabalho de cura ah você não teve merecimento caraca isso me acabava eu vi muitas pessoas falando isso me acabava porque muitas vezes eu queria explicar e não me deixava porque dentro das casas eles eram muito engessadinhos dizendo, não, é merecimento Deus escolhe quem pode ser feita a cura pelas suas ações acho que todos vocês já ouviram isso né? e aí como eu desde menina eu consegui enxergar o processo do lado de lá e fora isso quando a gente tem é, a gente traz isso dentro da gente, é uma sabedoria que tu não sabe de onde vem não é só do lado de lá que a gente é uma coisa que eu não sei porque eu sei como eu sei, não sei <risos> só sei que nada sei mas eu sei alguma coisa <risos> e isso assim, eu sempre tive essa, essa noção que não é merecimento, a gente não é julgado principalmente a cura física nós não somos julgados por quem nós somos do lado de lá por, pelo que a gente pensa pelo, por quem a gente é, nada disso. Nós somos analisados energeticamente. Tem condição de fazer? Vamos fazer. Não tem condição de fazer? Fica para o próximo. É uma permissão nossa, né? Se é. a gente permite, se estamos prontos, Também, eles, eles não. Essa, não. É, e eu vejo assim, que essa questão da cura, a gente tem Sim. que começar a enxergar com uma forma menos divina. assim sabe Sim. A gente ter uma visão um pouco mais... É, do nosso poder mesmo, de trabalho nosso, de esforço nosso, de conhecimento de energia. Porque a gente sempre colocou na mão do Criador. Ah, ele pode ou não pode, porque ele quer e ele não quer. Não é assim, sabe? Não é isso aí. Pelo menos dentro da minha verdade. Eu estou falando, muitas, horas, muitas vezes eu passo assim, pode transmitir até uma certa arrogância, mas não é. Porque talvez eu, eu fico desesperada para falar, <risos> me expresso mal. Que na verdade eu vejo que é uma questão mesmo da gente estar em condições ideais de ser é, manipulado energeticamente. Tá? É você estar num, isso independe do teu padrão moral. É você estar vibrando de forma que torne compatível o trabalho que eles estão fazendo. E muitas vezes o que, que acontece? O tipo de energia que a gente está doando aqui vai ser analisado por eles. A quantidade de energia que a gente está doando, se é suficiente para fazer uma intervenção cirúrgica. Porque você imagina, para poder retirar da gente um tumor, de repente, é preciso um, um volume muito grande de ectoplasma, de energia, para que eles possam manipular, para abrir o seu corpo em várias camadas energéticas, sem que seja cortada a pele. Retirado do tumor lá de dentro, quase que desmaterializada de dentro para trazer para fora. Olha, olha né, a, o, o, trabalho. o trabalho energético que é necessário. Então, isso tudo não é mágica, como a gente sempre colocar na cabeça da gente. Ah, o trabalho de cirurgia espiritual, uhum. espíritos vêm. Não, gente, é, é, é tecnologia deles também. Eles vêm com, às vezes, equipamentos mesmo. Sabe, com aparelhos para que isso possa ser feito. Então é bom a gente desatrelar um pouquinho essa questão do merecimento. Porque eu acho que isso, assim, lá dentro, todo mundo sabe o que está fazendo de errado. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então se você tem um problema, às vezes, moral, muitas vezes cultural nosso, tá? Que as questões morais são culturais. Eu, que, às vezes com uma cultura é permitido nossa não é, então de repente você traz aquilo dentro de você como uma culpa tá e você acaba atrasando o seu processo de cura porque lá no fundo mesmo que inconsciente que ele não esteja gritando você acredita que você não pode ser curado porque você não merece ser curado e aí a cura não acontece que é o que a Carol falou você precisa também estar tá receptivo para que aconteça eu, tenho um, eu faço todos os dias, antes de comer qualquer coisa, uma oração. E quando eu era evangélica, olha que diferença. Eu aprendi que eu tinha que agradecer a Deus pelo alimento. E eu pedia para Deus abençoar aquele alimento. Só que Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Então, Ele ali estava relembrando que nós temos a mesma capacidade dEle, porque o Deus que habitava em Jesus, Deus que também habita em nós, né? Então, depois que eu tive essa consciência do que eu sou, eu não pedi mais para Deus abençoar o alimento. Eu não agradeci mais a Deus pelo alimento, mas eu passei a abençoar todas as pessoas que plantaram, que cultivaram, que estiveram na chuva. As pessoas que levaram os alimentos para o mercado, que, que possibilitaram daquele, daquele alimento na minha mesa. Então, eu ensinei aos meus filhos, vamos nós abençoar este alimento e todas as pessoas que fizeram possível esse alimento estar ali. Então, com essa expansão da consciência, nós estamos expandindo o que somos em essência. Nós temos Deus dentro de nós, nós somos a extensão de Deus, né? Então, nós temos também essa capacidade de abençoar, nós temos a, a capacidade de ensinar cada um a se curar, se cada um se permitir, então acho que é a permissão, né? Eu me permito ser curada e essa é a fé, né? Então, assim, fé não é acreditar naquilo que você não vê, mas é acreditar o que você é se você sabe que você é um Deus, se você sabe que você é um ser divino, né? então você sempre vai ter o poder com você. Isso é muito legal. Eu aprendi com ela essa questão de, de agradecer, eu achei bem interessante. Ainda <risos> não pratico toda, hora, toda vez, não. Porque como eu sou taurina e sou gulosa, tenho... <risos> ela fica com pressa. É, né? é, abençoa, abençoa, abençoa. <risos> Hoje estava ela lá. Não, eu botei o prato, roubei um torresmo, aí eu enfiei na boca, e eu vi que ela tava Igual <risos> Igual gato, sabe? um cachorro. Quando... <risos> e aí eu termino de fazer lá o meu agradecimento, deu um bom petit merdol. ó. isso é bonito, né? A gente ter essa consciência. eu não comigo deixa eu ver eu vi uma moça que chegou ali eu não sei se é do hotel ou se ela chegou olhou ela, ela, acho que ela estava tá com uma blusa vermelha que é. a pessoa às vezes chega fica bem né? sem graça teve gente que chegou lá no, no, na recepção e voltou né então a gente tem que eles não sabiam faltou informação Pessoal que está aí no chat, né? em vez de você escrever no papel, você também pode escrever no é, chat o seu consigo. pedido, né? Uhum. É, a gente começava justamente assim, né? escrevendo no chat, mas algumas pessoas ficam constrangidas. constrangidas né? Não quer escrever, então não tem problema, escreve no papelzinho. Funciona, é <risos> mesmo jeito, né? não? O que importa é a intenção. É. Né? é, o papelzinho depois, é, são perguntas. Pode jogar fora? Né? Oi? Não? A gente não pode pedir uma garfinha de água para cada um. A gente trouxe... Ah, porque acho que só tem para Ah, tá. Então, eu passar. É, pode. Pode, muito é, vê se consegue... Oh, Ou seja bem. onde você era, quem trouxe? Sim, tem, que... tem alguém, sim. É, ah, mas a gente não sabe se é só para... certo? Ah, tem que, que dá pagar na hora. É. Que dá pra pagar. Ah, não, não, não sei. Pra pagar. É. É. Tu pagou na hora? Ah, não é. Tá. Tá. tranquilo o pessoal vai pegar, vai dar tempo de vocês que estão em casa também pegar é. claração, então, daqui de, eu de longe eu não consigo ah, então ainda tem tempo a gente, gente conversar é, dá pra gente ver de onde vocês estão falando todo mundo deixa eu ver lá o pessoal então, aí o papelzinho depois você, que até ela colocou, pode jogar fora não tem problema nenhum, na né? semana que vem você faz outro papelzinho pode a garrafinha pode ficar na temperatura ambiente ou pode botar na geladeira também não tem problema. Você pode fazer uma garrafa grande beber durante a semana também não tem problema nenhum. Tá? Oi Frank, ele está aqui. No ah, o chat. Frank está. <risos> Beijo, Frank. Tá vendo? Era para você estar aqui. Ontem a gente veio vocês acompanhar a live com o Frank. <risos> A que gargalhada garantida. A gente quando junta. É, nossa. Eu achei uma querida. estava desesperada com o gato. Não, o gato dele Mas não é estava. Eu imaginei aquele Cris, provavelmente. Elas fecharam a porta para poder fazer a. Não, o ah, gato parece uma coisa de que fechado. Não. Né? não, daquela gata. Seja, a... É uma gata portuguesa escandalosa e tarada. Ela entrou no sino e nunca mais saiu. <risos> Agora ela foi castrada. Não, ele, trouxe, ela, ele trouxe aquilo de Portugal olha, aqui tem gente de Petrópolis de Belo Horizonte de Jaú, Limeira, Sonora linda oh. Sim, estava comigo no retiro, minha querida é, São Paulo, Brasília Florianópolis, Campo Grande Bauru, Bahia a gente consegue ó, ver se já passou Porto Alegre a gente vai fazendo Porto a tá... Alegre um representante de cada estado, ah, toda, toda semana. Porto é muito legal. Que legal, Nova Iguaçu. Nossa, tem um monte aqui. <risos> e também tem um monte de pedido aqui, É, aí as pessoas vão fazendo pedido. Eu hoje, acabou que eu fiquei um pouquinho enrolada, gente. E não coloquei. Vou ver se toda semana eu coloco lá no Instagram, tem que me seguir lá no Instagram. É, toda segunda-feira eu vou colocar fazer um postzinho com a capinha do Segunda Abençoada e aí você escreve lá o um pedido de cura. É só chegar lá no, no post, eu vou deixar... Segunda de manhã eu já coloco e aí vocês vão fazendo o pedido de cura lá. Que aí um pouquinho antes de eu entrar, eu dou uma lida, dou uma passada nos nomes todos. Tá? Também é uma maneira de vocês se colocarem, não tem problema. É que hoje realmente foi corrido. Rio de Janeiro eu não poderia esquecer, né? Que senão o <risos> pessoal do Rio aqui também... Todo mundo aí. Nós fizemos uma vez, foi no aniversário de três anos, né? Foi ano passado que a gente fez lá no Rio, também num hotel. Ai, que legal. A gente conseguiu reunir todo mundo. E eu já fiz também esse, esse trabalho em tudo quanto é lugar. <risos> Aonde dá? Eu tô fazendo. Teve uma vez que não tinha luz lá em casa. Aí foi dando a hora e a luz não voltava e a luz não voltava. E lá em casa, quando falta luz, não tem. Nem a internet, não é só pela rede, é porque a própria vivo morre. Nossa. Aí eu peguei o um carro, pensei duas vezes, atravessei o túnel e fui para um posto de gasolina. <risos> um posto de gasolina que eu sempre abasteço do outro lado do túnel, parei lá, fiquei de frente para a luz e os prentistas, Tá tudo bem. Né? <risos> Isso que eu fiz a live do posto de gasolina. Tem história para contar desse trabalho. Muito legal. Do, é, é banheiro do aeroporto. Caramba! Porque eu não consegui, o sabão estava cheio ali na espera. Eu não lembro nem que eu fui aqui em São Paulo, foi no aeroporto de São Paulo. Nossa, e o tá pessoal vinha no banheiro e fazia não. junto com você. Não, estava lotada. Aí eu cheguei, entrei no banheiro, tinha um cantinho no banheiro que estava mais reservado Nossa. na espera. Tinha uma paredinha assim de que é daqui. Não. Aí, bom, Aí eu fiz desastre. com os azulejos a barulho atrasado, da descarga. <risos> desastre, esse da descarte, não, não, era porque era é, é, é, assim. Um Tipo, antes um pouquinho antes do banheiro da entrada, as pessoas passavam e eu estava lá. Já passei por um monte de Mas é legal e é um trabalho que é gostoso de fazer. né Eu acho que é bem, bem bacana. Ah, todo mundo com água agora. Agora tá legal. Tá legal. Ah, Aqui tem mais de um fazer uma água. Você já tem água ah, tá? não? tem. Ah, tem? Aí quem quiser escrever... Pode fazer o um papelzinho pode, ó, vale tudo vale pedir, mas tem que saber pedir eu sempre, sempre falo tem que saber pedir para não pedir, não dá confusão ó, quem pediu lá eu falei, o André desencalhou <risos> o Zé desencalhou o Zé desencalhou <risos> o Zé desencalhou Era tudo encalhado ele pediu, mas ele pediu só souberam pedir, sabe? Direitinho. o Zé disse que botou até a o jeitinho físico, porque Olha. ele criou a menina, é menina é bonitinha, magrinha, não sei o que. Apareceu a Karina para ele. <risos> Foi abençoado. <risos> o André <risos> também falou, né? Olha, né? <risos> Foi. Foi abençoados. Aí a Mônica disse que vai fazer uma cartolina enorme. <risos> Às vezes é mais rápido. <risos> Eles vêm primeiro. Tem que saber pedir, tem que pedir direitinho, Ai. com consciência. É o pessoal pede, quero um marido e depois no primeiro tranqueira que está passando é, você pediu tá? o marido ah, não, deu né? os detalhes. <risos> aí não tem devolução mas isso também é a lei da atração né? quanto mais detalhe, é. quanto mais você sentir porque é ligando mente e coração que as coisas acontecem né? então uhum. tem que ser detalhista não, quando você fazer o é. pedido é. nossa, muito, muito detalhe muito, é. <risos> muito detalhe para valer a, a pena eu cheguei a falar, eu quero o que no eu quero esse, não, você tem que falar a pessoa mas é. eu não interferir com o nível de não, Sim. é. Deixa, joga pro universo, assim, tipo, eu quero um louro, alto, de olho azul, com Brad Pitt. Mas, Mas se for Moreno não. e for sábio também, tá tudo bem. Pra você, eu gosto de louro. Né? Então tá... <risos> se não você tem que botar, tanto faz. Ai, não, não. não, tanto faz não, né? Ai. É, que legal. Pessoal do 520, vocês já fizeram o 520? Alguém aqui já fez? Hum? Gravou voz, ah, voz. Deu certo? É, é, é. É. É. É. É. Aí o pessoal do Gravou Voz só não quer que eu diga que seja. Já é gra voz, porque não é. Dizem que Sim. não é. É universal, né? É, assim, quem me ensinou, aqui quem fez e deu certo? Fez? Eu, eu sempre faço. faço. É. Então, comigo deu certo também, e quando eu faço sempre dá. Ele tinha uma paciente que olhava tudo e assim, meio. estou bem novo. O número em tudo Você vai ter lugar, vai notando. Porque é uma linguagem universal, né? É, os números realmente né? Ele só canalizou essas coisas Ele viu um susto, universal. agora é um avião passando aqui, passando aqui dessa gente. Eu vi um farolzão vindo aqui na direção esqueci. Assim, agora mamada. que eu vi que o teto aqui é tudo transparente é muito é legal. Legal. legal. E o 520 funciona, só, só explicando assim, que quando eu fiz, me falaram que era Gara Lembra que eu até brincava, não sei se é gravoboy, gravoboy, vai ver que esse é gravoboy, pronto, não é gravoboy. E aí me falaram que não, que o estudo dele são vários números, quem estuda diz que é uma sequência enorme. Eu tenho três vou... vou... números, vou... vou... né? vou... e são eu... várias, sei vários, sei. vários números. Não. E esse daí me ensinaram que era simples, era 520 e ponto. Eu fiz, funcionou, repliquei, agora de quem é, quem criou, não sei, você que ter uma benção É, e funciona. Vai é. Aí me perguntaram, mas aí quanto vem? Eu digo, olha só, eu costumo escrever um pouquinho, sei lá quantas vezes eu escrevo, umas 10 vezes só, aí acho 50 reais, se tu quiser escrever um milhão, de repente vem, né? é contigo. Tem é. que escrever no 520, 520. <risos> Isso acontece. É. Então, o pessoal falando. É, todo mundo aqui no 520 fazendo pedido. o legal é assim é, eu... o legal é que a gente dentro desse trabalho mesmo a gente pode é, a gente fala de cura a gente pensa sempre foca só na na cura física mas é um trabalho que de repente uma cura emocional algo que a gente não esteja eu agora vou, vou começar a pedir para o pelo buraco tem que achar, é <risos> a, a, a, a, a encontrar o que está que que tá falhando. Ou caso você perceba que tem alguma coisa que você precisa, às vezes a gente não consegue identificar o que, que realmente está afligindo a gente. Então eles trabalham com diversos tipos de cura, não é só a cura física, né? É legal a gente tocar um pouquinho nesse assunto, né? Porque às vezes. Existem padrões na nossa vida que sempre se repetem, né? E a gente não consegue identificar, identificar o porquê que está se repetindo. E muitas vezes são sentimentos que a gente carrega desde a nossa infância que não está sendo trabalhado. E a gente nem sabe que aquele sentimento está ali, né? Então, aquilo vai criando a nossa vida. E a gente manifesta às vezes algo que não nos agrada, mas é justamente para nos mostrar o que é necessário ser trabalhado em nós. né? Então, é muito importante a gente também trabalhar os sentimentos e quais são os sentimentos que a gente deveria sempre sentir? A alegria, o amor, a paz, né? E quando tem algum sentimento que a gente está sentindo que não tenha nada a ver com o amor, o que, que é? A angústia, a culpa, a vergonha, todos eles precisam ser trabalhados, porque ele vai, eles vão manifestar coisas na nossa, na nossa vida que é só para nos mostrar, olha, você está sentindo culpa, né? Então eu vou fazer você sentir um pouquinho mais de culpa, né? Para que você sofra um pouquinho, para que você fale: Eu preciso trabalhar isso em mim para que não se repita mais aquilo que me desagrada na vida. Né? Então, isso a gente também tem, pode pedir é. né? para que a gente receba ajuda para consi que consigamos observar o que é necessário ser trabalhado em nós. É. E é um momento de, de que a gente precisa cada vez mais trabalhar o nosso autoconhecimento. É muito importante a gente ter, assim, a gente fazer uma autoanálise sincera sabe é você e você ninguém precisa saber o, o teu defeito aliás, nem é bom mesmo a gente contar são coisas que a gente não precisa expor um pro outro a gente não sabe com quem a gente está lidando então você acaba eu tenho uma língua maior do que a boca eu falo demais uhum. e o pior é que às vezes eu esqueço que eu estou falando para um monte de gente é, <risos> é um problema também, sério as coisas que a gente superou é, não, eu, é, eu gosto de falar também, assim, para que as pessoas vejam através do exemplo que é possível, que você supera, isso é legal. O que às vezes a gente não pode é ficar é, é, espalhando muito a sua fragilidade, colocando para todo mundo o seu ponto fraco, porque você fica muito vulnerável. A gente não sabe com quem a gente está lidando no nosso dia a dia ainda, né? Assim, a gente vê as pessoas, é lógico que um outro tem uma percepção maior, a gente consegue sentir energeticamente. Mas, assim, próximo, eu então que falo aqui, eu não tenho como saber quem está ouvindo do outro lado. E muitas vezes, eu já fui chamada atenção mesmo, agora há pouco tempo que eu estava lá em conservatória, eu fui lá a Serra da Beleza, que é lindo lá mesmo. E é uma estrada que fica deserta, assim, que é tranquilaço, sabe? E de boa, não tem risco nenhum. Até na hora que eu estava indo, tinha um carro da polícia na frente. E aí eu disse, será que é? aí eles manobraram, manobrei lá no Mirante? Aí ele falou, não, pode ficar de boa, não tem, não tem risco não. E, e aí eu fiquei lá contemplando aquela beleza, é linda, aqueles morros, ele, parece assim uma dobradura de papel, um negócio assim fantástico, né? Que já foi lá. E aí eu estava ali na, olhando aquilo como de repente. Uma das formas de conexão que eu sinto muito, quando a presença de, de mentores e tudo, eu me arrepio muito. O rosto, sabe? Eu sinto que eles estão próximos. E veio nítido, assim, aquela coisa que era, eu preciso parar de falar muito que eu tenho, de contar muita coisa, de, de controlar. Isso é um defeito meu mesmo. É, não é para a gente ficar trancada nem desconfiada de todo mundo. Mas é que nem tudo, e principalmente, o porquê que eu, eu tinha uma outra concepção disso, Talvez, ou por é, esquecimento meu, ou porque ainda não estava tão acentuado como está agora. Como a gente traz tá esse período de transição, dizem que talvez de 2010, 2012 para cá, que acentuou muito né, a questão mesmo da mudança frequencial do planeta, tudo está potencializado aqui, tudo. Todos os, o que a gente faz, seja de bom, ou de ruim, dependendo da hora, se a gente pegar aquele pico ali de coincidir, sabe, aquela sincronicidade, pegar o pico de energia, bater, reverberar direitinho o que você está pensando, a coisa está explodindo, está muito potencializada. Então, quando você conta, às vezes, alguma coisa, se você está diante de uma pessoa, dependendo do que, né? lógico que exemplo, esse compartilhamento é legal, mas às vezes uma fragilidade que você exponha para alguém, e aquela pessoa, se ela não for uma pessoa que que ela também está cheia de problemas, ela está com as dificuldades dela, e aí de repente aquilo que você está falando mexe na ferida dela, e ela já pensa algo contra você, e tá, aí juntou aquele momento que Plutão estava em conjunção com Saturno lá em cima, pá, jogou a carga de potência, aí babá, aí você começa, aquela, é assim, é como se fosse... Uma carga mesmo energética negativa Em cima daquilo que você estava pensando Dos seus planos Ou às vezes em cima do teu problema O que você está expondo Se a pessoa não é muito tua amiga Você não sabe quem é né? que às vezes a gente está lidando com as pessoas Mas não sabe, a gente não sabe quem tá. amigo, A pessoa julga a crença Julga né? a crença projeta. Isso. É. É. Ela projeta muito isso. Então, ah, Eu quero o amor Mas a pessoa deve pensar assim Então assim, ela já bota uma energia ruim ali, mas pela crença dela, nem por mal, né? é. nem diretamente. Isso. Porque às vezes é amigo, é muito amigo, que é o seu bem, mas ele acha que o seu bem é o que ele quer, o é. que você quer. É. <risos> e aí a gente tem que tomar um, um cuidado hoje em dia mais, até com que, o com que a gente está falando, como a gente está agindo. Então são coisas que às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo no nosso dia a dia e que tá, tá boicotando a gente, tá, tá atrapalhando o nosso caminho. Mas tá tem bem. a questão também da, da vibracional das palavras, né? Também. Tá, tá acontecendo alguma coisa que você fala, pô, eu tô péssima. Tá acontecendo alguma coisa que você fala, tô bem, vai ficar ótimo. Parece que aquilo muda, né? Muda, eu muda. Eu sinto isso comigo assim, evidentemente. É. Tá acontecendo alguma coisa, tá tudo bem com você, tá tudo ótimo. E a coisa vai tá ficando bem. É. Quanto mais, mais você fica do, na vibe negativa... Raiva. É. Agora quando você é. vem se não vai ficar tudo bem, tá tudo ótimo, uma palavra tem poder, é. parece que o negócio transforma. Hein, é. Não é você brincar de poliando não é você não admitir, mas é você <risos> trazer hum. um certo... Eu costumo falar que, assim, que eu gosto de ser otimista com realidade, com realismo. Não adianta você também né, você viver num mundo que não é real, que também não é por aí. Mas também você não ficar reclamando de tudo. Eu sou muito reclamadora, né? agora estou me lembrando. <risos> mas é, mas isso é, é a gente se policiando. Mas sabe? eu sei que ela é autoastral, né, Mary, Porque assim, é, todo um depoimento que dá pra dar pra você, porque assim, eu perdi minha mãe na pandemia. E aí nós morávamos juntas, né? E era uma amizade assim, muito grande. Eu assistia as suas lives e fazia uma companhia porque você ria o tempo inteiro na live. E às <risos> vezes eu não bem, eu dava uma risada junto. com gente, olha só. Então acho que essa alegria é que contagia, sabe? É bom. Não, eu procuro ser uma pessoa assim alegre, realmente. Eu acho que você, como eu também, é outra. É, <risos> gente, quando eu junto com gente que ri muito, aí elas é colocam. Eu, eu, eu, eu quero... É, o Salmo é, é, é também é, um é. outro. <risos> quando junta, aí é <risos> a, a gente é tudo engraçado. Né? É, a gente gosta de rir. Mas é ótimo. Né? Eu, desde menino, ria muito. Desde menino. E uma das coisas, assim, que ao longo da vida, várias pessoas tentaram me bloquear de rir, de ser espontânea, né? Então foi preciso eu fazer um trabalho. Gente, eu não gostava nem do meu sorriso. Sério. Sério. Eu, desde menina, porque, como eu ri e mostro a gengiva, desde menina é esse sorriso. E aí as, as pessoas falavam, principalmente a minha casa. A minha, minha mãe deve estar assistindo, ela está sempre assistindo. <risos> Foi você, mãe <risos> A mãe, e as tias, falavam do meu sorriso, né? Tá bom, né? Tem que operar, tem que operar, gente. Antigamente eu até operava, hoje em dia acho que nem opera Então eu fiquei. E eu sempre gostei de rir. Aí imagina, como é né? que eu ia rir? caraca? E é o meu jeito espontâneo mesmo de ser. Eu gosto de rir, eu gosto de alegria, eu gosto de fazer. Eu, eu fico às vezes furiosa quando você, uma, você ri para uma pessoa e a pessoa está naquele. Faz questão de te constranger para que você se sinta mal por você estar tá rindo. Tem pessoas que têm esse prazer. Você está rindo, tá rindo de quê? para então, de você, palhaço para de me fazer essa pergunta aí já me deu briga mas tem pessoas que fazem isso né que tenta cortar tem pessoas que e aí, a gente tem que ter jogo de cintura pra, pra levar. Eu já tentei diminuir o volume da minha risada, mas eu não consigo. <risos> Isso me... deixava minha mãe tão constrangida. Ela falou: Meu Deus vai... japonesa em Sair com você, assim, a gente vai no shopping, você vai lá, você vai lá ah, no final, lá, no final da loja. A ah, é. ah, dela. Ah, ah, não, a minha mãe fala: a gente não consegue perder a Kelly, porque ela vai rir, o shopping inteiro vai escutar. <risos> Deus, como vocês é cantam e morria de vergonha. né? Eu já tentei diminuir o volume, mas não dá, é que sai daqui, sai daqui, é, daqui sai sabe. Daí, sai A gente é, gosta é de rir mesmo. Isso é, é característica, rir. é muito bom. É. E ah. o riso faz isso, eu sinto assim que isso também é, é, faz parte do meu trabalho, ah. né? animar as pessoas. Você vê que as lives eu costumo, eu conto as coisas que eu passo de uma maneira engraçada. Eu não estou escrevendo mais. Antigamente, quando eu era mais bloqueada, quando, assim que eu comecei na, na NET, eu fazia escrevia crônicas engraçadas. Eu não sei se vocês se perderam, eu tinha um blog. Então, como eu não podia me relacionar com as pessoas, porque era sempre encrenca, porque eu estava rindo, então eu estava rindo dando bola para o cara, eu estava rindo, eu rio mesmo. Eu chego no elevador, minha filha fala assim, mãe, você consegue se tornar melhor amiga de infância de uma pessoa do primeiro <risos> para o segundo andar. Meu <risos> <do> elevador. <risos> É incrível, ela também é toda cantinha, toda merda. É, é, né? é, sério, <risos> ela é sério. Só que é o um jeitinho dela e ela não, assim, não fica fazendo cara feia por eu tá estar tá rindo por ruim, é isso. Quando você tem um companheiro, você, você, você, ela é minha companheira, né? Então eu estou com uma pessoa do lado e você faz isso, diz, não sei o quê, começa a brigar. É o meu jeito, né? E aí, naquela época, eu não podia, eu descobri o blog, que eu podia escrever, então eu escrevia crônicas engraçadas de situações. A minha veia é, de escritora funcionava, que eu também... Agora eu estou escrevendo mais nada. E depois, com os vídeos, eu achei muito mais fácil transmitir a informação Dá menos trabalho, né, gente? Eu tenho que sentar e ficar escrevendo. Mas eu, foi uma forma. Então, também até isso eu estou mostrando para vocês: que quando a gente traz um dom, seja lá qual for, e mesmo que as circunstâncias do ambiente inibam a gente, ou proíbam, até que proíbam, a gente tem a nossa criatividade e ferramentas para extrapolar, para extravasar, para colocar para fora aquilo que a gente traz. Às vezes. Você não vai colocar naquele tempo daquela forma, porque não é tempo de se colocar daquela forma. E também a gente tem que entender que tem tempo para tudo. Né? Então era uma maneira de eu trazer alegria para as pessoas, isso que você está falando, Érica, eu recebia no meu blog. Dizia, cara, olha, você quer uma, uma pessoa? Eu realmente, eu acho que eu não tenho como recuperar o um blog. O Chico Anísio ficou doente um bom tempo, né? antes dele, dele vir a falecer. Eu falo isso com sua amiga do, do filho dele, do André Lucas. E ele tinha um, um blog antes, ele ficava em casa, ele já tava coisa, ele gostava de escrever também. Ele tinha um blog no, acho que é na Globo, no, no site da Globo, alguma coisa, que ele todo dia ele escrevia uma crônica, que aquilo era para distrair ele também, a cabeça dele. E ele escrevia cada coisa maravilhosa, cada crônica também, né, super engraçada, é, espirituosa. Aí teve um dia que ele escreveu alguma coisa lá que ele não estava bem. Mas que deu margem para eu entrar, porque a gente podia fazer comentários e interagir. Aí deu margem para eu ir lá de uma forma espirituosa e responder, você sabe o que me respondeu? Ele disse, caramba, eu hoje não estava legal e você conseguiu fazer com que eu risse. Então, eu ah, é, eu eu Naquela época eu não tinha essa de printar. Né? É. <risos> é muito legal. E aí o André uma vez falou, o filho dele, que ele no, mesmo no finalzinho ele ficava assim um pouquinho mais mal-humorado, mais coisa mesmo ele se trancou muito no mundo dele então foi legal isso, né? Então você vê que a gente tem condição às vezes de fazer uma pessoa sorrir, de você colocar mesmo a distância né? É basta a gente querer, a gente querer ser realmente um, um instrumento uma ferramenta bacana, de coisas legais não trazer para as pessoas mais problemas um prazer, né? É tão gostoso às vezes a gente passa aqui a gente vê os funcionários isso, é, fica assim espantado o pessoal mais né, da limpeza e tal da gente chegar e dar bom dia né? Olha pra gente até meio assim, bom dia, hein? Porque a maioria não passa nem cumprimento. Enquanto e, e eu não dou um abraço ainda. Às vezes eu não sei assim, não. às vezes eu passo um corredor, não. passo alguém, e eu dou um abraço. E aí, não, as pessoas primeiro se assustam, não. né? Aí depois ela, ai, que gostoso. Não. Nossa, a gente não está acostumada a é né, fazer essas a coisas mas quando vê assim do coração, façam, porque nossa, isso é tão é, legal. A pessoa às vezes está triste. Tem é. gente que é difícil você tirar. Eu tento, às vezes, até elevador mesmo, mas às vezes eu, consigo, assim, eu percebo, que como eu já consigo fazer uma leitura energética um pouquinho das pessoas, às vezes entra a pessoa elevador é ótimo para isso, porque é fechadinho, aí você consegue sentir quando a pessoa entra, tu... já senti aquela <risos> aí eu tento desanuviar, mas às vezes o camarada nem senta. Eu uma garçonete no restaurante porque ela estava muito nervosa tinha quebrado um prato, estava o cliente aí ela vinha me atender assim, o tempo que ela estava vindo me atender, eu assim, fiz roupa no pano não <risos> eu não vou no <risos> é pano você viu o moço que estava ali quando a gente foi é, colocar a chave que não estava funcionando? Uhum. Ele olhou para mim e falou assim, oh, olha a moça que me ajudou no, no elevador, né? É porque ele, a gente estava junto no elevador e a chave dele não funcionava, ele estava suando, ele já estava lá há muito é, tempo, tô... sabe? E aí eu vi que estava desesperada, não sei o que aconteceu. E aí, antes da porta, quando eu desci, aí eu dei um abraço nele, ele falou assim, olha, vai ficar tudo bem. <risos> e aí ele, olha a moça que me ajudou no elevador. Então assim, são coisas que as é, pessoas não tá estão acostumadas, assim, é. mas quando ela recebe, é tão Gostoso, né? É. É, às vezes a pessoa Saúde. não consegue sorrir, mas sabem que a risada alcança a sétima dimensão, né? É. A risada realmente cura, a Meire ela é especialista nisso, nada do que isso, a, a, a, a Meire ela foi a palestrante lá do meu evento Você é o Todo que a gente fez aqui em São Paulo e ela fez ali a técnica do riso, vamos lá todo mundo levanta, vamos dar risada e ela fazia todo mundo ela fazia todo mundo rir ela ria assim ó, não, não ali, ali ela se transformou na senhora risadinha exercício é. às vezes, ir na é. frente do espelho a gente mesmo começar a rir só se... começar é. a se permitir é. né? se permitir, porque é. É legal, é alegria a alegria é. Por... alegria é uma frequência maior, mais forte do que o amor é. né, então quando a gente sente a alegria a alegria é a frequência dos milagres então é muito legal a gente né, é... As crianças trabalham nessa frequência, assim, né? Tô uma né? vez eu fiz uma meditação para encontrar a célula original. Hum, eu achei que é engraçado porque a célula original fica tá do lado do coração, não fica na pinela achava que era na pineal. Aí eu olhei, eu vi aquela luz assim, e aí eu fui assim nela, eu caí na gargalhada na meditação, fiquei rindo lá no quarto, lá para o quarto, para o quarto, porque é ruim. De mim. Porque ela é porque pura, pura alegria. é. é, é, é. é, é. é muito louco. Não é é, eu conto sempre que quando eu fiz, eu fui treinar, né, psicografia, um centro permitiu. E aí a primeira psicografia que veio, tá lá, eu escrevi uma mensagem bonita. Aí na hora de assinar, que eu tava escrevendo, na hora que eu tava fazendo, eu digo, é o meu mentor, é o meu mentor que tá falando. Eu tô feliz, né, eu só, senti que é. Aí quando foi assinar, Hilário, eu realmente tudo Hilário. Não é Hilário, É o nome. Bom, combina com você, <risos> hilário, tem que ser, <risos> é, que hilário, tem que ser, hilário, 9 h quinze. 9h15, ainda tem tempo para a gente falar, e você que está começando, ó, não estranhe, esse bate-papo é assim mesmo, toda segunda-feira a gente fica assim, que é para justamente descontrair, sabe, eu sei que muita gente chega aqui com dores, com problemas, procurando ajuda, a gente está desafiando na internet, cai por acaso <risos> né? então isso tudo aqui está sendo feito um trabalho também de preparação, até porque quando a gente está rindo quando a gente está, né, a gente está elevando, como a Carol falou a nossa frequência e nos preparando também, facilitando o trabalho da galera, diminuindo a distância entre eles e a gente então, eu sei que muita gente às vezes diz, pô, trabalho de, de de pedido de pedidos de cura. Nossa, quanta assim. risada, né? É, é. É, é o que eles é que risada, mais gostam, é o que mais facilita o trabalho deles. É a é. alegria. é, é. é. é. é a crença de que a é espiritual tem que se ser sério. É, né? É. É. É. Mesmo, é, é. né? Porque eles são muito leves, né? Ah. E quando a gente ria, é, quando a gente tá alegre, isso facilita tudo. Fica muito leve. Nossa, a energia aqui tá tão leve. Tá? A cor da sala, ela tá tão bonita no momento. É gostoso, é. Isso tudo é muito, muito legal. E assim, a gente tem que ir aos pouquinhos treinando e treinando e acostumando. Cada vez mais a gente se permitindo a fazer leitura energética dos ambientes. A gente entender, estudar um pouquinho mais de energia, sabe? Vai, a, a, futuramente, é a no... e quando eu falo futuramente, não é lá no futuro não. Vocês vão, per... vão perceber que não vai demorar muito. A nossa comunicação vai ser cada vez mais energética a gente vai sentir as pessoas energeticamente, a gente precisa se permitir isso que a gente não se permite, sabe? e não é uma questão de intuição, porque é diferente é uma questão de percepção energética esse, esse trabalho que eu estou fazendo com o pessoal que agora vai ter em março de novo lá em Búzios é bem legal, que o primeiro quem foi lá foi assim, de reconhecimento, entender um pouquinho mais das forças da natureza, de tudo mas só assim de uma maneira mais ampla e foi feito quase que um trabalho mediúnico em todo o mundo. O trabalho eu fiz, todas as as, as as vivências que tiveram lá eu tava mediunizada. Eu me permiti também, sabe, que fosse, porque era um trabalho meu, então quem estava ali tá, você sabe que tem essa minha ideia, então foi um trabalho bacana. Agora esse outro eu já recebi a intuição que é para ajudar as pessoas a se conectarem mesmo com as energias e reconhecendo. Então, a gente faz o trabalho de, de, de vivência, assim, de perceptiva. Como você percebe o ambiente? É quem pode estar presente? Mas isso tudo é com o tempo e também com o estudo. Eu acho que é as juntas experiências, junto o estudo. E, e nesse compartilhar, a gente também vai tirando a nossa própria... As sinaléticas vão tendo uma representação para cada um. Você começa a perceber também, uns pouquinhos. que de repente, o que a percepção para mim que a leitura energética ela é muito é, subjetiva. porque Você vai ler de acordo com o seu padrão energético também. Você vai perceber de acordo com o seu padrão. Aqui nessa sala, nós temos frequências trabalhando de diversos níveis. De repente, eu estou num padrão vibracional que só permite que eu perceba determinadas consciências que estão vibrando até o nível de capacidade que eu tenho. Mas, de repente, a Ney, consegue captar as que estão vibrando numa frequência superior. Então, a sinalética dela, perceptiva, vai ser diferente da minha. A minha, por exemplo, são esses arrepios que eu sinto. Né? De repente uma outra pessoa, como é um outro tipo de frequência, ela pode sentir mudança de temperatura, porque aí essa consciência vai trabalhar, a, a, a, quanto mais é, próximos de nós, a gente vai ter é, reflexão no nosso campo eletromagnético, então esses arrepios são de consciências que estão mais próximas da gente, quanto mais distante é, de frequência da gente, eles, vai, eles vão agir de uma forma diferente, mais nos nossos átomos mesmo. Então causam muitas vezes mudanças de temperatura, tanto para quente quanto para frio. Aí você não pode colocar na caixinha, ah, se eu estou sentindo calor são consciências mais densas, se eu estou sentindo frio não, porque vai depender do tipo de padrão vibracional que essa consciência está trabalhando. Então é difícil às vezes a gente explicar porque são vários fatores. Sabe? Não, é uma, não tem uma fórmula certinha da gente falar isso, mas isso é isso. O que a gente pode dar é o caminho. Né? E aí vocês começam a, a ter as próprias experiências e se permitir a ter essas experiências. que até então a gente foi muito bloqueado. Isso é, isso é, é espírito que está se aproximando. Isso é, é demônio. É... Foi muito engraçado essa semana, eu fui fazer a unha. Aí a menina não me conhecia lá no salão. Mas no salão que eu faço, meu cabelo, pessoal, todo mundo já me conhece desde dos vídeos e tal, né? E aí eu cheguei e parece que falaram pra ela que eu era. É, fazia lives assim, espiritualizada. Aí ela sentou pra fazer, aí ficou um tempinho, daqui a pouco ela falou assim: eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Ela, é que eu sou evangélica? Eu sou. eu sou evangélica e assim. A minha mãe já foi espírita, já foi de um banda, já foi muito e agora ela é evangélica. E o meu tio, que era muito pegado da minha mãe, faleceu há pouco tempo. E aí a minha mãe tá sentindo que o meu tio tá lá em casa. De vez em quando ela fala, eu tô sentindo que caiu uma panela, aconteceu não sei o que. Aí eu fui falar com o meu pastor e o meu pastor falou que o meu tio tá dormindo. Que ele, que ele vai ficar, ele, as pessoas morrem, o espírito fica dormindo do lado de lá, esperando Jesus voltar para fazer né, o dia do juízo final, você, né? levar. E aí, eu disse, olha só. E aí, oh, você oh, quer falar? o lado Olha só, eu digo, vamos, vamos raciocinar uma coisa. Se o seu pastor fala que o teu tio está dormindo, uma coisa ele já admite. Que existe algo depois que você morre, né? então já é o princípio de tudo: algo fica depois que você morreu, dormindo, acordar, tá lá. Né? Então, isso aí já é admitir a existência de um espírito, embora eles não queiram admitir, mas tá lá. Esse espírito que tá lá, ele pode acordar, ninguém garante que ele vai ficar dormindo a vida toda. Tá, de repente dá alguma coisa lá e desperta do sono, eu foge de onde estava lá, todo mundo dormindo, vai, vai dar uma voltinha <risos> para ver o que está se passando. Agora só me pergunta uma coisa, teu tio era uma pessoa ruim? Não, minha mãe adorava ele, eles eram muito apegados. Eu digo, tu tá com medo do teu tio porque se ele estiver acordado na tua casa? <risos> Qual é o problema? A pessoa morre e continua sendo quem era. Eu disse, se você um tranqueira, uma pessoa ruim, aí é melhor ficar com medo. Porque é melhor a gente ter um inimigo vivo do que um inimigo morto. <risos> né? Porque ele vivo, a gente está vendo, fecha a casa, ele não entra. Agora o inimigo morto, ele passa pela parede. Vai aí, puxar o pé, não vai puxar o pé, puxar <risos> Então é complicado. Ela, ai ah, meu Deus, então meu tio pode estar lá em casa? Eu digo, pode. <risos> Ela não dormiu mais, né? Não, mas eu dei a explicação. Porque eu digo, você assim, não precisa ter medo. O Miriam, assim, quando é um espírito ruim, ele tem aquela história de roubar a energia, né? uhum. ser alimentado, aquela energia negativa. E quando é um espírito bom, ele vibraciona positivo para a gente também melhorar a energia? Então, é uma, é uma boa pergunta. O que que acontece? O espírito familiar, quando ele desencarna, só se for uma pessoa muito iluminada, que já tinha um padrão vibracional mais elevado mesmo, frequência e tudo, que tivesse um padrão vibracional mais alto e conhecimento disso tudo, ele não vai querer ficar na sua casa, não vai querer chegar próximo de você, porque ele sabe que quando ele se aproxima, mesmo estando, mesmo que ele fosse uma pessoa com um padrão mais alto, quando ele se aproxima daqui, ele precisa para ser visto, para ser dançar, ele precisa roubar energia uhum. mesmo, sabe, sendo uma pessoa bacana ele vai chegar na sua casa, ele vai puxar energia de tudo quanto é lado para que ele possa ficar mais pesadinho e circular no meio então, assim é, quando você, quando tem um espírito presente a tendência é roubar a nossa energia mesmo, natural tá? então, não tem como, ah, eu vou, não tem que Boa, é, e é, é, é, é uma coisa que não é consciente, é físico, é equalização. Ele está precisando de energia. tentar tá próximo doa e para ele poder se manter mais próximo possível desse desse campo aqui. não, não tem, não tem essa. Olha só o pote. Então cinco minutinhos. Falta cinco minutinhos. Só já está perguntando. Aqui. Já está passando, né? Eu acho legal a gente começar a entender o mundo extrafísico de uma forma assim mais, mais simples, sem tanto misticismo. Né? A gente tirando, tirando os medos, as coisas que... porque o medo é fruto do desconhecimento. Quando a gente entende, é no caso de um parente que está próximo, conversa com ele. Conversa, ele foi que eu falei, ah, mas eu vou conversar com o fantasma vai. É seu tio. É seu <risos> tio. Nós também somos fantasma, é. né? Nós estamos materializados. É. não tem diferença. Alguma. É todo mundo é espírito, então conversa, explica. Olha, até mesmo se as pessoas começarem a ficar doentes, às vezes ele não tem consciência que ele está fazendo isso. Então a vezes você sente a aproximação, você diz, poxa está tá prejudicando porque às vezes ele não sabe nada disso então explica né? que é através do estudo através do entendimento que é os espíritos e às vezes o camarada está realmente apegado ele não quer ele não quer que a mulher dele tenha outro homem né? morreu e, e essa energia da de seres humanos dos plantas, também das plantas, dos animais, aonde tem doação de energia, eles estão pegando. Eu acho é que... também é legal a gente lembrar que não são só os espíritos que fazem isso, é. mas os encarnados também fazem é, isso. É. Ah, também. Também, é, também, E também porque há muitas pessoas que não estão conectadas com a sua alma, que pela informação que eu tive, 90% do planeta Terra não está conectada com a alma, e são pessoas também que são igual aos zumbis, são pessoas em vida mortas. É. Né? Então essas pessoas que estão em vida mortas Quem são essas pessoas? São as pessoas insatisfeitas com a vida São pessoas que caem numa depressão Pessoas tristes E elas quando chegam em uma casa onde a energia está alta Ou perto de uma pessoa que a energia está alta Ela também vai sobrar um Acaba pouquinho de é, Sem ela saber, inconsciente Mas porque ela está precisando Ela vai automaticamente fazer isso Então não são só os espíritos é. São os encarnados também É que a gente costuma é. falar muito é. É. Ou o bichinho fica doente é. Agora, a presença de consciências extrafísicas lá de fora costuma queimar aparelhos eletrônicos também. Né? É, consciência extrafísica, consciência, eu falo, eu falo, espírito, é, de humanos que desencarnaram, eles vão puxar mais a nossa energia, a bioeletricidade nossa. Porque a, a matéria que eles são formados é semelhante à nossa, porém mais intensenciada, mais utilizar Agora as consciências extrafísicas, eles trabalham com outros tipos de energia, inclusive a eletromagnética que a gente tem em certos aparelhos eletrônicos em geral. Então quando tem a presença de extraterrestres próximos a gente costuma ter é, aparelhos em casa queimando Luba também. A lâmpada estourar é a tua bioenergia, acontece eu, muito isso comigo. Isso aconteceu semana passada várias é. vezes. Onde eu entrava, ela pode começar. que começar a... Que a minha... Eu toquei tudo de LED, Não, e geralmente, pode observar, quando você está mais estressada, às vezes você está estressada, você vai acender um interruptor no negócio. quem tem, quem produz, isso acontece. É normal, gente. É eletricidade que a gente... O que é, é eletricidade? Está é produzindo elétrons do joga mais Mas sabe o que aconteceu? Aí, de... Eu acredito também que é do estresse, mas... E choque? Para mim foi, foi, por exemplo, um... a, a minha energia se elevou muito e de um dia para o outro. Foi quando teve a lua cheia, meu corpo vibrava da cabeça aos pés ah, e aqui ficava. Eu, fica... é. eu sentia aqui uma vibração e onde eu chegava, ela pressurava. Então, assim, pode ser é, também porque, você porque também é, é, a gente é. leva... É. É. É é. é. é. assim... uma época no passado, não podia abrir a porta, tinha metal, quando eu ah, eu estou usando uma camé de madeira. <risos> Nossa, amém. <risos> <bem. risos> Sua alto! Muito, vai me ensinar. É, não é. é, mas... é. Então é bom aterrar, né? Senhora? É, tem que aterrar, tem que andar mais descalço. São Paulo, a gente nasce a mais... casa É. Não, e o hábito da gente andar calçado, os índios andavam descalços, era diferente. A gente anda solado de, de borracha do, dos calçados. É outro problema também é que a gente fica com os nossos pés mergulhados na nossa própria energia. Não tem como descarregar. A gente fica com pele encharcada. Então, se você produz energia boa, beleza. Se Agora, se você está com raiva e estresse, é bom andar descalço. Na hora que você está brigando com o marido, arranca... -se. Primeira coisa, arranca o sapato e taca na cabeça dele. <risos> <risos> bom, vamos lá. Está na hora. Está na hora agora. Ah, vamos fazer assim, a gente vai dar as mãos vamos fazer um pai nosso pra a gente começar e que a hora nós vai fazer a fluidificação da água tá bom tá? é hoje a gente tem convidado especial <risos> eu tô com a mão geladona nossa, não. É <risos> né? tá toda quentinha tá. vamos lá então vamos fechar nossos olhos acalmar um pouquinho os nossos pensamentos nesse momento agora Vamos permitir e agradecer a presença dos mentores desse trabalho, doutor Pedro Ernesto, doutor Juliano Moreira, nossos mentores, guias queridos, a Falange dos Caboclos, que está sempre nos acompanhando, com um o Caboclo Birajara, a Falange dos Preto Velhos, com o Pai Benedito de Aruanda, com os ciganos, com o Cigano Ariel. Nossos irmãos do espaço Nossos amigos desencarnados que estejam presentes Anjos, guardiões, guias e mentores Vamos agora juntos, numa só voz Encarnados e desencarnados Rezar a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade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 depois eu vou fazer um exercício para a gente fazer a limpeza porque a gente está juntinho, é legal. Ah. Gostaria de agradecer primeiramente por este momento de estarmos aqui formando essa egrégora de luz, pelo trabalho da luz, o motivo pelo qual todos nós estamos aqui no planeta Terra. Agradecemos também a presença de Pena Branca que está aqui conosco pela essa humildade de trabalho para plantar uma semente de amor para que a paz se faça presente na vida de cada um de nós. Que todos que estão assistindo, escutando essa mensagem, todos que estão aqui com a sua água, pedimos agora a bênção sobre essa água, fluidificando ela, para que quando tomarmos essa água, ela possa entrar em nossos corpos e fazer o seu trabalho de luz, movendo as energias, tirando tudo aquilo que não nos pertence, tudo aquilo que vem atrapalhar as nossas vidas, os nossos corpos, as nossas emoções. E nós agradecemos por este momento de amor, por estarmos aqui. Obrigada. Vamos agora fazer um trabalho de, de energização que a gente faz toda semana, só no mental. Hoje a gente vai fazer aqui para circular energia entre a gente um pouquinho. Então vamos imaginar agora... Uma luz linda, dourada, descendo sobre nós, iluminando cada cantinho do seu corpo. Sinta essa luz te aquecendo mesmo agora, nesse momento. E cada cantinho escuro, identificando aquilo que você quer trabalhar, que você quer retirar, que você quer melhorar. Que essa luz vá alcançando cada sombrinha dessa que tem dentro de você. O egoísmo, a raiva, o ciúme, a angústia, a depressão, o medo. Tudo aquilo que você foi identificando, joga essa luz lá nesse cantinho escuro. E cada vez que você vai jogando, você vai sentindo o teu corpo resplandecendo mais e mais. Iluminando, clareando, trazendo paz serenidade, amor, harmonia, bondade, generosidade, paciência, todos os sentimentos bons essa luz vai trazendo para você, sinta seu corpo resplandecente agora, passa essa luz para o seu irmão do lado, ele vai fazer a mesma limpeza e assim sucessivamente, sinta essa luz girando agora entre nós, nos limpando, nos aquecendo, nos purificando, trazendo a transformação nas nossas almas, nos nossos espíritos, no nosso corpo físico. Sinta essa luz girando, girando entre nós e agora subindo, indo até os céus, onde agora nossos irmãos lá em cima no espaço transmutam toda essa energia e devolvam para nós uma pétalo, em pétalas prateadas. Sinta essa chuva de pétalas caindo sobre nós agora, nesse momento. Agora, em seus lares, aqui também, nesse hotel, nessa rua, no seu bairro, na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, nas demais capitais, em todas as cidades do mundo agora, nesse momento. Sinta essa luz irradiando também. Para todos aqueles que agora precisam um pouco do nosso amor, do nosso carinho, dessa nossa energia amorosa. Se sinta como portador dessa luz, como um verdadeiro semeador. Nós somos luzes, nós podemos transformar vidas através dos simples gestos que fazemos. Tenha consciência cada vez mais disso. Que sejamos cada vez mais dignos da confiança, do carinho do amparo, de toda a espiritualidade amiga desses irmãos tão abenigados que toda semana vem nos abençoar. Profundamente agradecidos de verdade por toda essa energia doada para nós agora nesse momento e na certeza absoluta cada vez mais de que não estamos sós. Damos assim por encerrado. O trabalho de fluidificação das águas e de cura dessa noite. Que assim seja, se inscreva se nos Amém. Amém, Vem, é Vamos beber nossas ervinhas é ser... e, e nos abraçarmos. É hora A, a, gente... é <risos> é um... é <risos> a linha hoje não deu bolinha, não. Costuma a na bolinha. Ai. uma semana abençoadíssima repleta de curas, de pensos, de alegria, de vitórias né? para todos nós viu? obrigada e fiquemos com a luz todos obrigada <risos>